45 no seu peito. Yeah, monta para ele para que, que você veio, mano. Aí levanta a mãozinha de novo, geral, pro bagulho ficar da hora daquele jeito. Levanta a mão, todo mundo. Espera a vibe do beat. o bagulho vai virar certo. Uou, oh, uou, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Quero ver, quero ver. Oh, yeah. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Saca. E o que vai escorrer? Palhaço na sua peita, já deu pra entender Mas o seu rap não é tipo o TSG Então cê tá ligado, agora eu tô na linha Você é o pagodinho, eu não sou o zé, que eu sou o Zequinha É essa a questão, aprende na pegada A rima que é boa, é muito articulada Eu acho melhor você dar uma parada Sua linha de raciocínio hoje ela tá cortada Detectado, você vai ser furado Vai ser apedrejado, porque vai ser parado Você vai ser apedrejado e vai ser comum Vai ser apedrejado mesmo não tendo pecado algum E é essa a questão, eu mando aqui na queda Desculpa, você vai ver os dois lados da moeda Por isso que eu te falo e agora já repara Eu vim mostrar hoje as duas faces da minha cara Então tu tá ligado, esse que é o patrimônio Duas faces da minha cara, é o anjo o demônio Aí Sansão, aí Sansão Deus te deu uma oportunidade Vai dispensar irmão? Amassa ele pô Eu ele, ei, quero ver matar ele, quero ver matar ele. Eu quero ver matar ele, quero ver matar ele. Ei, ei, ei, ei, não sou trilha sonora do gueto, quem diria? Sou tipo palhaço clau, levando onde precisa a alegria. E aí, quando você rima, mano, eu sinto a agonia. E aí, parceiro, tem um pouco mais de empatia. Da hora cê falou que não deveria. Agora tire a primeira pedra, nunca usou a rima minha. Não dá, e aí tá sem munição Por isso que pra atacar, entra em contradição E aí parceiro, tá hora, eu faço valer a pena Jesus orou e rogou, até por Maria Helena Madalena, se você não entendeu, eu te explico Não adianta jogar se tem o teto de vidro Mas aí meu parceiro, hoje você tá só o caco Entende meu parceiro, Mike pra mim é um taco Da hora você decora pra fazer os seus raps Você viu o taco, sua cabeça é um pets Aí, mais 45, Sansão. Fala um bolão pra ele. Fala um bolão, pô. Aí. Como que eu vou falar um bolão? Se o cara não tem a arte da improvisação, começa a falar uma pá de bagulho clichê. Da hora, Jonão, é prazer em te rever, te rever de novo. E pra isso você continua baba ovo. Assim você parece aqueles MC da Globo que vai lá interpretar aquilo que os caras fala, Mas se é pra improvisar, esse aqui só dá fala. Mas aí não adianta. Na garganta cê não tem a convicção de querer ser alguém. Um pouco diferente, a sua mente trava. Da hora, meu parceiro a sua rima foi braba mas você não fez direito quando começou a atacar com rima dos outros já perdeu efeito eu quero ver se cê é bom de improvisação pra ver se vai mandar uma rima boa ou não aí da hora deu pra entender não tenho mais decorado agora o que eu vou fazer levanta a mão geral Escorrer sangue, e o que vai escorrer, olha só. Como você é boçal, eu tô usando as rimas sua Que eu mandei no estadual Mas a sua verdade, ela não é nu e crua. Olha o meu nível, pra que eu que eu vou rimar sua? É essa a questão, se liga na pegada A rima que é boa e bem articulada Eu sou ator da Globo, disse o um menino Mas eu não sou a senhora, eu sou o senhor do seu destino É essa a questão, aprenda como faz de boa, tranquilo, frases sensacionais Falou que é palhaço, leva a alegria, desiste Do que adianta levar alegria, que no fim sua vida é triste Essa é a questão que eu mando, então já era Meu mano, agora eu tô no comando Ele revira o olho, quer ver o futuro Já fica assim mesmo, depois de hoje é tudo escuro oh, oh, Louco, louco, louco Não, esse terceiro aí, o Aleph já falou que não adianta não, mano <risos> Aí, vocês ouviram muito bem as rimas dos MCs. Aí, quem gostou da rima do Jonão, muito barulho! Diferentemente, quem gostou da rima do Sansão, muito barulho! Vocês são legais. É isso, Jonão, próxima fase.